2022 está... Insano, não tem outra palavra para poder definir esse ano, esse início de ano realmente é muita notícia boa para todos os lados. Para quem curte as franquias do Clancyverse, principalmente para quem curte Splinter Cell, olha que esse ano promete ser o melhor ano de todos, né? Só lembrando que eu já fiz vídeo aqui falando sobre tudo relacionado ao Clancyverse que deve estar chegando nesse ano. Vou deixar o link aqui no final desse vídeo, então dá uma olhada lá no final, ok? Primeiro dá uma olhada nesse aqui. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. E hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Splinter Cell Firewall, como eu já disse. Ele foi anunciado aí meio que de surpresa, realmente pegou todo mundo de surpresa. E já vai ser lançado agora em março, olha só, né? Vou falar absolutamente tudo sobre esse projeto aqui. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Dá uma olhada também no site da ProPlay, que tem energéticos desenvolvidos aí especialmente para nós gamers. O link tá aqui na descrição, beleza? Vai lá. Quem quer rir, tem que fazer rir. <risos> então, senhores, uh, quem gosta das histórias de Splinter Cell, esse ano vai ter bastante conteúdo para consumir. Eu já falei a vocês aqui sobre a animação da Netflix, que parece estar tá bem promissora. Vai ser uma animação para adultos, ok? Já foi divulgado isso. Então, pode ficar tranquilo que não vai ter nada estilo três espiãs demais. Sei lá, tu acha que ficou todo mundo meio com medo disso, né? Mas não, vai ser uma animação para adultos, então fiquem tranquilos aí. Já foi anunciado também o remake do primeiro jogo, que era uma coisa que a comunidade pedia bastante. A gente vai ter, a Ubisoft já anunciou, a gente está só no aguardo aqui por mais informações. E agora, absolutamente do nada, aparece aí o anúncio de um novo livro canônico dentro da franquia Splinter Cell. Eu já comentei com vocês aqui que eu sempre consumo absolutamente todo tipo de material das franquias que eu gosto, e como as franquias que eu mais gosto são as franquias do Clancyverse, então eu tenho aí livros, quadrinhos, filmes, enfim, tudo relacionado a Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, enfim, tudo que aparecer pela frente aí, relacionado a essas franquias, eu tô em cima, eu tô comprando, eu não tô nem aí, além, claro, dos próprios livros do Tom Clancy, que são excelentes também, né? Splinter Cell Firewall, ele é um livro bem importante para a franquia, porque o último livro lançado de Splinter Cell foi o Aftermath, né, que é de 2013. Ele foi lançado ali praticamente junto com o Blacklist. Então, esse novo lançamento aqui realmente ele marca o retorno da franquia. Marca de fato o retorno, né? Porque assim, a gente já teve o anúncio do remake. Porém, o remake, ele não é uma coisa nova. Ou melhor, ele é uma coisa nova, porém ele é baseado em alguma coisa que já existe, né? No caso, ele vai ser um remake do primeiro jogo, do jogo original, que é excelente e tal. Mas ele não é, de fato, uma coisa nova. Ele não é um, um material que vai levar a história pra frente. Que é exatamente o que esse livro aqui vai fazer. Ele vai levar a história pra frente, já que ele se passa após o Blacklist, né? E agora ele introduz a Sarah Fisher ao lado do Sam Fisher e é muito provável que essa parceria ela seja duradoura porque o próprio escritor que é o James Swallow ele já divulgou que esse livro ele é só o primeiro de uma série então podem aguardar por outros aí provavelmente uma cada ano né? deve estar chegando aí só lembrando que esse livro ele vai dar um destaque à filha do Sam Fisher, que é a Sarah Fisher. Isso não foi exatamente uma novidade para mim e para os fãs que vivem acompanhando a franquia mesmo enquanto ela estava meio adormecida. Isso não é exatamente uma novidade porque a gente já meio que imaginava que o futuro da franquia ia nessa direção. Né? O Sam Fisher não é eterno, ele está ficando velho. Então alguém teria que assumir esse bastão. aí, né? Recentemente a gente encontrou é, um fuzil de precisão da Sarah a Fischer dentro do Ghost Recon Breakpoint, chegou a ser comentado e tudo mais. Muita gente achou que era só um easter egg e tal, mas a gente sabe que a Ubisoft ela vai deixando essas pontas soltas aí, essas peças assim, para que os fãs vão ali montando um quebra-cabeça e convenhamos que esse quebra-cabeça aí tava muito fácil de montar. A Sara ela já tinha aparecido também naquele jogo lá, o Tom Clancy Elite Squad, não sei se vocês lembram, foi aquele jogo mobile lá que foi descontinuado depois de um ano de lançamento, flopou totalmente. Tal, mas tinha a Sara Fisher lá também. Ou seja, já estava muito claro que a Ubisoft, ela realmente tinha interesse em usar a Sara em algum momento. Era só questão de tempo, né? O Splinter Cell Firewall, ele traz novamente o Sam Fisher, só que agora ele tem a missão de treinar a próxima geração de agentes Splinter Cell para NSA e aí incluindo a própria filha dele, a Sara Fisher, né? E segunda sinopse aqui, quando um assassino letal do passado de San Fisher retorna dos mortos, olha só, aí pai e filha são lançados aí em uma corrida contra o tempo para poder deter uma nova ameaça global. É um plot relativamente simples, mas para quem já acompanha esse estilo de história de conspirações, espionagens e tal, sabe que isso aqui é só a ponta do iceberg. Né? O escritor ele prefere não revelar muitos detalhes sobre a trama, isso é normal. Mas com certeza a gente vai ter várias e várias camadas se abrindo conforme a gente se aprofunda na história. Esse tipo de história nunca termina do jeito que a gente imagina. Nunca termina como começou. Geralmente começa com uma coisa muito pequena e lá no final já está envolvendo inúmeras conspirações, reviravoltas e tal. Então, enfim, fiquem tranquilos, vocês sabem como isso funciona. Mas aqui nessa sinopse a gente tem ao menos duas coisas que valem um destaque, né? Vale a gente comentar aqui. A primeira delas é que o vilão ele tá voltando dos mortos, né? Digamos assim. E aí a gente pode esperar exatamente que alguém, né? Algum inimigo que a gente caçou aí durante os jogos deve estar tá voltando. E aí a gente pode pensar em gente como o próprio Shetland, né? Que a gente eliminou no Calsteary. De repente ele pode estar tá voltando aí a gente achou que matou, mas na verdade não morreu e tal. Enfim, aquela coisa toda. Pode ser o Reed, né? Que a gente eliminou no Conviction. Pode ser também pode ser o Grinco. Quem não lembra do Grinco aí? Lá do primeiro Splinter Cell. Quem lembra? Comenta aí se você lembra do Grinco, que era o braço direito do Nicolazzi. Inclusive, teve até gente me perguntando aqui no PV se tinha alguma possibilidade de voltar Nicolades e também, sei lá, não sei acho que não, viu, mas enfim esse tipo de história que envolve, assim personagens que voltam, né, elas são sempre delicadas, porque essa volta, ela precisa ser muito bem explicada né, muito bem amarrada, senão fica muito sem noção, cara, fica muito fantasioso eu, particularmente, eu prefiro que quem morreu, deixa morto sabe, eu não gosto desse tipo de coisa mas como eu tô dizendo, se for feito de uma forma legal, de uma forma certinha amarradinha, beleza, dá pra levar mas, de qualquer forma, eu prefiro confiar na competência do James Solo, que é o, o escritor aqui, já que é um cara experiente. Enfim, eu imagino que o cara saiba o que tá fazendo, né? Vamos aguardar pra ver. Esse foi o primeiro destaque O meu segundo destaque, logicamente, vai para a aparição da Sarah Fischer Agora assumindo aí a posição de protagonista ao lado do pai A gente não sabe como é que vai funcionar essa dinâmica Eu vi muita gente reclamando dessa decisão Dizendo que a Ubisoft está forçando a barra para poder meter uma personagem feminina fodona na franquia né? Que a Ubisoft está lacrando e tal, esse tipo de coisa Foi exatamente o mesmo tipo de reclamação que eu ouvi na época lá do Conviction, quando eles transformaram a Green numa super agente fodona e tal Aquela coisa toda Eu, eu, eu também fiquei meio assim, meio sem entender Então eu entendo assim a, a reclamação do pessoal Mas a minha posição é sempre a mesma Vamos aguardar o material sair Pra poder a gente ver no que é que vai dar Porque muitas vezes se for uma coisa bem feita Encaixa, né? Dá certinho Mas se for realmente uma parada só de, de lacração e tal Esse tipo de coisa Só pra poder gerar aquela inclusão artificial, né? Colocar, agora tá na moda colocar personagens femininas em, em papéis de destaque Então vamos tirar esse cara aqui e colocar essa mulher que vai dar certo Aí realmente é complicado como eu disse, é, na minha opinião, são dois temas bem delicados para se abordar, tanto a questão de trazer personagens de volta à vida, personagens mortos que já foram, que a gente já tinha esquecido, e aí eles vão e trazem eles de volta, é tenso. E esse negócio de inserir também personagens femininos, ou até de outra etnia, né, para poder substituir os personagens originais eu acho complicado, eu não tô dizendo necessariamente que isso é ruim ou que vai ser ruim para a franquia mas eu acho, realmente espero que isso seja feito de uma forma correta sem forçação de barra, né com os eventos acontecendo ali naturalmente, tudo bem amarradinho e tal, e tudo muito bem explicado, principalmente. É bom lembrar que é necessário que seja criado também um bom background para Sarah. Esse background ele não existe hoje, né? A franquia, de uma forma geral, não desenvolveu muito bem esse background em relação a isso, em relação a Sarah Fischer ser uma super agente, que ela tivesse interesse nesse tipo de coisa. Pelo contrário, o Sam Fischer, inclusive, sempre reservou ela, né? Separou ela desse meio e tal. Tentou proteger ela durante muito tempo. Então vamos ver o que é que eles estão guardando pra gente aí, pra poder não parecer só uma substituição genérica, né? Eu vou aguardar o lançamento, com certeza eu vou ler, vou trazer uma review aqui pra vocês, pra gente ver se vale a pena, se vai ficar tudo certinho, tudo amarradinho, tudo beleza. Eu espero que a Ubisoft comece a traduzir esses livros também, porque eles são, geralmente, eles são muito bons, mas só tem versões em inglês ou até em outros idiomas, mas dificilmente vem aqui pro português, o que dificulta muito pra maioria das pessoas aqui no Brasil. Então, fica a dica aí, Ubisoft. Traduz aí o negócio pra gente, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, talvez. Eu quero saber a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham desse livro, se vocês têm interesse em pegar também pra poder ler, se acha que vale a pena, acha que eles vão fazer essa transição é, de uma forma interessante, legal e tal, ou vocês acham que é só uma transição barata mesmo, genérica, que eles vão pegar, vão colocar o Sam Fisher de lado e meter a Sarah pra poder dizer que agora tem uma personagem feminina fodona na série, né? Enfim, comentem aí, beleza?